Não. Não. corta, corta Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe Pra quem já viu alguns vídeos anteriores aí é, do meu canal, uns vídeos antigos Minha mãe estava nos meus vídeos e finalmente depois de dois anos e meio Dois anos e meio Quase minha mãe, anos. quase três anos. É, minha mãe tá aqui com a gente, veio aqui para o nascimento do Isaac, né, do meu neném. E a gente tá bem feliz com isso, por causa da, desse negócio do corona e tudo. Ela mesmo assim conseguiu chegar até aqui, é, passar nas fronteiras e ela tá aqui com a gente. Então a gente tá bem feliz, eu, o neném... O Simon. Ela também, né mãe? Também. Está feliz. <risos> ela também tá feliz. E ela trouxe algumas coisinhas que eu nem abri ainda. Algumas coisas já estão abertas, mas eu não, não toquei, não mexi. Porque eu queria fazer um vídeo aqui junto com vocês. Pra vocês verem também o que é que eu recebi do Brasil. O que é que veio do Brasil. Veio algumas lembrancinhas pro neném, né? Algumas pessoas mandaram pro neném. Algumas coisas minha mãe comprou pra mim. E algumas coisas que eu vou comentando aqui. É, no vídeo, tá bom? E para quem não me conhece, meu nome é Debra. Esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapatos pelo Mundo. Essa é minha mãe, Janira. Fala, oi, mãe. Oi, tá <risos> eu só tô falando aqui. E é, se você é novo nesse canal, já se inscreve, já curte esse vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, tá bom? É isso, vamos começar com os nossos, com os meus presentes, né? O Simon ficou chateado que minha mãe não trouxe nada pra Nossa, ele, coitado, mas ele também nem vai participar desse vídeo. Ai, coitado do Simon, eu trouxe um, um caldo de cana, mas estragou, gente, azedou <risos> a mala eu fiz o que pude para trazer o caldo de cana do Brasil para ele mãe para fazer o que é. não deu não deu certo minha mãe trouxe caldo de cana dentro de umas garrafinhas mas acho que né todo o horário, todo o tempo né é, na mala acho que deu é. ele começou eu não tava totalmente estragado eu experimentei mas já tava começando a dar uma fermentadinha já tava virando aí uma bebida alcoólica né mas a próxima vez ele vai pro Brasil e toma o caldo de cana, que é Ui, melhor. Eu trago uma cana inteira pra ele. É, e moi aqui. <risos> ok, vamos lá, começando aqui. Esse aqui, eu não sei nem o que, que é isso, mas foi ali. Ah, é um saquinho de dormir, que aqui Elisa, tem bastante. Elisa e a tia da Alzira que, que deu isso daí. Oh, minha prima é, Elisa isso. e a tia Dalzira, uma das duas. Uma das duas, mas provavelmente a Elisa, aquela que ela teve é. bebê recentemente. É tipo um saquinho de dormir, ó. Aqui tem bastante desses saquinhos, mas desse mesmo eu não tinha. Não tem desse? Não tenho desse. Tem um outro, um outro modelo. Mas esse é legal que é os bracinhos hum, que tem aqui eu a manguinha. Que é muito e frio. também dá pra fechar o neném. Esse é um saquinho de dormir à noite, assim, pra deixar o neném bem, bem quentinho e aconchegante. E ali é bem quentinho mesmo. Ai, que legal. Ó, oh, o saquinho de dormir que eu já abri ele todo aqui, já não sei. Mas. É, depois, depois a Tem gente que ir fechando fecha ele. Fecha ele direitinho. Mas obrigada, Quem me deu esse é a Tia Dalzira ou a Elisa. Ok. Elisa. Ok, depois obrigada. elas vão comentar. E esse aqui, é claro, esse foi eu, né, gente? <risos> esse aqui pra minha mãe é uma toalha uma toalha de fraldinha. Essa é boa, hein? Toalhinha de banho pra secar o Isaac. Uma toalhinha de neném. Com toquinha de dinossauro. Isso. Não dá pra ver? Dá, agora deu. Dinossauro. Um tá na moda os dinossauros. Mas é ótima. É fralda E é, e é 40... grande, dá pra usar com o neném desde Ele pequenininho é até grandão, né? Ela é bem, bem grande. grande. Boa. De fraldinha Essa assim. É ótima. Parece Obrigada, mãe. Ah. é bonitinha. Ah. Mãe, vem, vem mais pra cá. Não, tá Isso aqui é a camiseta que eu tinha da Alzira que te deu. Ah, é mais camisetinha. Ó. Camiseta. Pra mim. Três camisetas. Eu tô, tô precisando, porque... É, tá muito gorda, então. <risos> tô muito gorda. Tá botando, precisando de umas camisetas. Ganhei umas camisetas, muito obrigada, tia. Isso, foi a tia Dalzira que mandou. e mais uma. Eu gosto de camiseta, gente, baby look, camiseta. Eu sempre uso que É prático. Uhum. Muito obrigada. Ah, ah, aqui a toalhinha, fui eu que... Que dei também. Uma toalhinha pra pôr aqui em casa? É, toalhinha tá é. de rosto. Ah, é ótimo, porque eu tô sem toalhinha aqui. Toalhinha do Brasil. de umas toalhinhas, isso é sempre bom, toalhinha de mão, de rosto. É. Ótimo. É, ok. Ah, e esse Bem aqui foi cá, o mãe. primeiro presente que eu comprei, gente. Aqui é do Brasil, hein? Tudo brasileiro. quer dizer, aquelas <risos> camisetas dos Estados Unidos. E esse aqui, a roupinha de, de, de bebê. bebê. Também, mas esse aqui é do Brasil, cobertor. Canverta. Isso é foi que eu é. que comprei também. Assim, uma meu, meu netinho. Dá para ver? Aqui é uma lindo, girafinha. Gente. É. Ah, é uns animaizinhos. A girafa. Que um lindinho. hipopótamo. E uma ovelha. Olha que lindinho. <risos> um fazendeiro. É. Ah, bonitinha essa coberta. E eu não tinha coberta assim não. Aqui só tem edredomzinho. Mas ah, cobertinha edredom. não tem. Ah, lá no Brasil tem bastante cobertinha. É. O que bom, mais? Bom, vamos seus cachos um pouco, né, pra você. <risos> Gente, eu amo os cremes de cabelo cacheado do Brasil, que são os melhores, ó. Eu já até usei um pouco hoje e meu cabelo já tá outra coisa. Aqui eu não acho creme pra cabelo cacheado. E os que eu acho são bem caros. Até chegou uns do Brasil numa loja aí, mas é absurdo, assim. Um pote desse custa, tipo, 100 reais. Então... Um pote desse no Brasil custa o quê? Esse daí? Eu, eu paguei acho que mais ou menos uns 20 reais. Uns 20 reais, tipo... 18 pouco, é. se eu não me engano. E é ótimo, assim. Eu gosto de um outro, é, eu usava um outro, né? Mas como minha mãe achou só esse aqui, é. não tem problema. É... é mais ou menos esse. Eu Mas, mesmo. ó, tá vendo? O cabelo ficou, assim, eu acho que ficou bonito, de qualquer jeito. E ele é muito cheiroso. Ah, eu então... gosto do cheiro. É... Nunca tinha o os, os cremes e o cheiro daqui não é muito bom. Tem uns que cheira baunilha. O cabelo é? parece. tá com um, um bolo, sabe? De, de baunilha. Nossa, que horror. Ótimo, muito feliz com esses cremes de cabelo cacheado. Mais pra você, então, os, os desodorantes. a gente, fazendo propaganda aqui da Natura. Eu... É. Volta. Não é propaganda, mas eu amo os desodorantes da Natura. Esse foi eu que trouxe também. E minha mãe trouxe e eu amo. É o melhor desodorante pra mim, né? No meu caso, eu transpiro bastante. E esse daqui é um desodorante que é muito bom pra mim. E eu gosto também desse. Eu gosto desse do cheiro de leite de algodão. É, que eu pensei que era de erva doce. Minha meio... mãe comprou como se fosse erva doce, mas comprou errado. A gente tá ficando <risos> velho, já tá meio atrapalhada das coisas. Mas é ótimo, eu Sorry. fiquei super feliz. Desculpa. Isso aqui dá pra, pra durar, assim, alguns meses, porque foi, ela trouxe três, três desse aqui. E dois três. cremes de cabelo desse aqui. para durar mais uns três anos. É. que mais? Vamos aí, ó. Ah, farofa. Gente, não é propaganda, mas eu amo farofa. Aqui tem, você acha nos sites aí de brasileiro, mas é sempre bem mais caro. Então, já que ela tava vindo, né? Pedi um ah, pacotinho aí de farofa que eu amo comer com comida. só na mala, viu? Sou muito assim, chegada. Sou não, muito... eu como farofa com tudo. Eu Lembra... não sou muito farofeira não, viu, gente? Lembra quando a gente foi pra África do Sul e eu levei um <risos> pacote de farofa? É. Gente, foi tem bom. vídeo nosso da... quando a gente foi pra África do Sul também, vai estar aí em cima nos cards. E eu sempre fazia farofa lá porque a comida não era muito boa, eu botava farofa nas coisas. como farofa, mas sou muito eu sou muito fã de farol. Bota de desse lado o quê? É, vamos ver. O que mais? Gente, eu trouxe umas ligas aqui, eu <risos> sei lá assim. Meu Deus! Isso aqui é tudo da tia da Alzira. <risos> isso é, tia... é tudo da tia da Alzira? É, tudo da tia é da Ela Zira. que usa? Ela nem sabe que eu trouxe isso pra cá. <risos> Gente, é umas calçolas dela. É dessas. porque ela vai ganhar neném. E é as tipo... calçolas tipo... tava lá, falei, É tipo depois uma né? Depois cinta, que ela ganha né? neném, ela dá uma. Uma ajustadinha no corpo, né? Fica mais é, magrinho. Eu não sei como funciona esse negócio de já pode usar logo depois, essas é. cintas. Mas é umas uns, é uns calçolonas, ó, de cinta. Talvez é, ajude, né? Tem eu aqui outra. vai ficar. Vai ficar deformada. Pra dar uma. Ficar tá, o quê? <risos> deformada. Nossa, minha mãe já tá me detonando aqui, ó. É, deformada assim. Eu vou ficar um deformada. Fechada, né? Né, até Depois, voltar até a barriga. Voltar, é, até voltar ao normal, você ainda vai ficar um pouco inchada. Não, mas nem sei se aqui entra, né? Porque de... Assim, acho que não, deve entrar, né? Não, entra. Você a tem que apertar. Uem. Depois que a neném, você tem que enfiar até... Ah, nem mostrei direito. É que, né? Mostrar esses calçolão no YouTube, é, né, tudo, gente? Tinha da Uzira aqui. Ah, viu? essa daqui é uma calcinha menor já. Uma, uma cinta menor. Ó, essa daqui... você é, é boa, que é ela mais... tem um elástico em cima, né? É. Não sei se eu vou usar, mas... Tá valendo. Minha mãe trouxe aí. É. Se precisar, é. tem. É, se precisar, <risos> que, que a barriguinha estiver ainda grande, vamos lá. que ah, mais? Já... ah, do neneno. ah Isso aqui, ó. Tá Gente, na Esse é pro bebê. Mamãe e né? bebê. Mamãe e bebê é o nome do, desse produto. Todo mundo tem e você quando tem bebê, urso. né? Aqui na Dinamarca, uhum, uma eles delícia. não usam coisas com perfume. Aqui. Então, eles gostam muito das coisas com cheiro natural, que eu falo no, no vídeo, é, mostrando as coisinhas que eu, que eu ganhei também, né, pro neném. E, e assim, no Brasil sempre tem uma mamãe e bebê, que as mães sempre usam. E esse é um shampoozinho, então o, shampoo, o cabelinho né? fica sempre cheirosinho. Eu é. vou, com certeza espero Deixar neném... o Isaac bem cheiroso. Espero que ele não seja alérgico a nada e meu eu filho. possa enfiar essas coisas nele. <risos> ah, e oh. o, povo, o povo, na realidade, vai achar estranho usar... O neném tá com cheiro de alguma coisa ah, aqui. É. Se a pessoa vem te visitar e ela for cheirar o seu neném, ela vai achar estranho, porque os neném aqui não tem cheiro de nada. Nossa. O nosso, um, talvez o meu neném vai estar tá com um cheirinho de Nossa. mamãe e bebê. nós <risos> tem e ainda trouxe um sabonetinho da John só. <risos> eu acho que eu vi... Esses dias também um sabonetinho desse, não umas lojas de muçulmano que eu acho que os muçulmanos ah, aqui, é eles gostam de ter as coisas com cheiro também. Ah, Mas esse, é gostoso, esse também é gostoso. É um cheirinho bom, né? Eu lembro que eu hum. usava bastante em vocês quando era bebê. Eu é, usava com certeza. Sabonete, amo, e ele é dermatologicamente provado, então ele não deve ter nenhum problema. Então, com certeza, gente, oh, eu... Não tem frescura, a não ser que o neném realmente tenha alguma alergia. Nossa, vai e mim nada não. Usar. não vai ter alergia nem Aqui. Que isso? Uma, é uma chuquinha. A tia Dalzira da Uzira que indicou. Ah, uma chuquinha, gente, ó. Pra fazer chazinho. Ah. se o bebê tem ah. chá. Aqui acho que não tem, assim. Esse... Nunca vi esse negócio aqui. Não, a Alzira falou que nem nos Estados Unidos tem. E ela uhum. falou: não, leva a chuquinha, que se precisar da chazinho pro bebê, a chuquinha é bom. <risos> O bebê que, é. que mama no peito, mama na chuquinha, aí você vai ser bom pra tudo. É, muito obrigada. Na chuquinha. Na chuquinha. Ah, deu uma Aqui. Temos o quê? Paçoca, gente. Eu amo paçoca e eu faço, eu, eu, eu dou paçoquinha pros meus cunhados, né? Pra eles experimentarem no vídeo, é, experimentando comida brasileira. Eu recebi muita crítica no vídeo. Né? Muita gente reclama da, das coisas que eu dei, mas eu amo paçoque e eles não gostaram e ninguém é obrigado a gostar. É, não claro, cada um tem as suas, é, suas culturas, né? É, e eu amo passo e minha mãe trouxe mais um pouquinho aí pra eu comer. Cultura é cultura. <risos> cultura, cultura, é cultura é cultura. Vamos lá do seu lado. Ah, é. oh, gente. Eu tirar foto. Aqui, esses macacõezinhos é difícil de achar aqui, na Dinamarca. E esse é muito bonitinho. É de... É bem pequenininho, com certeza eu vou usar assim, Olha, gente, pra sair precisa... da maternidade, porque aqui não tem muita essa cultura de comprar um monte de coisa, de sair de maternidade, nada disso. Mas... É... Esses foram todos eu que comprei. Minha mãe comprou, gente, escolheu, eu, eu, eu ajudei a escolher Sim, também, né? você escolheu. Eu vi pelo vídeo, Mas muito conseguiu. fofo, gostei. Falam ele. Em inglês. Best friend. <risos> Melhor amigo. Ah, esse aqui é bem pequenininho. Com certeza é um RN e eu vou usar assim logo que nascer, né? Uhum. Esse, é esse eu que escolhi. Ah, que fofinho. Esse tem gorro. Esse tem um gorrinho, que aqui é muito frio, gente. É. Um gorrinho pro bebê. Ah, que fofinho. Gostei também. Eu que vê que tá escrito, nem vi Hora do lanche. Uma hora do lanche. Pequenos passos. É, esse tá em português. É, aquele tá em inglês. Esse, esse aqui é. já é pra um neném maior, né? Esse é. Tamanho aquele, P. é aquele é recém-nascido, e esse é P. Ah, muito é. fofo, mãe. Muito obrigada. Que mais? Mais toalhinha, ó. É, mais toalha. Nossa. Ah, mas, é eu, mas eu não ó. tinha quase toalha. Minha sogra me deu uma toalha. Depois eu posso fazer Ela um também vídeo. me atualhada, um... ó. É. Eu posso fazer um vídeo mostrando o enxoval, as coisas que eu já tenho do neném, né? E essas coisinhas assim que eu acabei de ganhar. Que algumas coisas eu não tinha, como toalha. Eu tinha uma só, que minha sogra me deu. E agora eu tenho mais duas. E tem mais duas que ficou lá duas ou três que ficou lá nem precisa levar outro. quando eu for. É, que <risos> a da UZira que deu também. Um espaço na mala. Obrigada. É pro lado de cá. Ah, pra fraldinha. sente fraldinha, fraldinha. Fraldinha normal. Fraldinha chegar. é sempre bom ter, né? Pro neném. Você fazer o que quer que é fralda. Aqui, ó. Tem mais Essa coisas. aqui é tia da Alzira. Gente, esses são os meus recebidos do Brasil que a minha mãe trouxe pra mim. Isso. E pro Isaac. Ó, esse aqui é um moletom, eu amo moletom. Hum. E aqui é frio, então... Quem foi que de Deus? Foi você? Tia da Alzira. Tia da Alzira. Minha tia da Alzira que me deu, muito obrigada. Amei. Eu gosto muito de moletom. Eu gosto muito de praticidade e ficar confortável. Eu não gosto de nada me apertando. Olha, aqui foi a sida que deu. Eu não sei nem o que, que é. Sida Leal. Se a presente é seu, você que tem que abrir, né? Vamos abrir um presentinho. Ah. Alguma coisa do Mickey. Ai, ah, que lindo, ai, gente. Que lindo. Do Mickey. Mickey Mouse. Adorei. Nossa. Muito pouco. É um conjuntinho. Ai, Cida, Cida, Cida tá a Cida A Cida, ela, ela tá internada, então quem puder lembrar dela em oração aí, ora por ela também. Isso, ai que gracinha. Muito obrigada, que Cida. Vida. Se você assistir esse vídeo, né? Você. Aí eu quero agradecer o um carinho pelo nosso neném aqui, o Isaac. Muito obrigada. Vamos ver aqui. É toquinho. Isso aqui é toquinho. Banho. É, toquinha de banho, aqui tem, mas eu nem sei onde achar, e eu sempre uso aqui pra tomar banho. Toquinha de banho, nem vou abrir, gente, é só toquinha de banho. É. Esse aqui é o... Os... Ah, brinquinho. Minha mãe comprou uns brinquinhos pra mim. Ó, dá pra ver. Foca, foca, foca. E tem que pipi bem pertinho. <risos> tem aqui... Com preço bem. e tudo, né? Ai, meu Deus. Né? não tirei nem o preço. <risos> <risos> ah, gostei, porque eu tô só com brinco, eu uso esse brinco todo dia, porque é o único que eu tenho. É, Aí agora eu... tem opção, né? Era pra mim comprar mais, gente, mas não deu tempo. É, mas tudo bem, a gente compra quando for no Brasil. É, aqui, essa aqui foi eu que também que comprei. Minha mãe comprou essa mamadeira de... É uma colher dosadora, né? De papinha. Mas tem gente que usa também pra quando o neném ainda... Se eu tô com machucado no peito, não consigo amamentar, dá pra usar também pra dar leite, né? Pro neném não se acostumar com uma mamadeira normal e aí não querer o peito depois. Então, acaba que usa essa e aqui não tem essas mamadeiras? Eu não achei dessa mamadeira aqui, não vi. e aí... ah, A chuquinha também não tem aqui, né? Que falou. É, tem no eu não Brasil. tinha visto. Mas também é boa pra dar comida, essa daqui. Depois que tiver maior também, você pode usar pra dar comida. Vamos testar, né? Vamos ver o se precisar, se eu não conseguir amamentar no começo. Vamos ver. Espero que eu consiga. É. Obrigada, mãe. Esse aqui? É... Um rodo. <risos> aqui não existe rodo, gente. Não, aqui tem rodo, mas é uns rodos às vezes não, bem é... grandões. Ou tem uns rodinhos que é junto com a vassoura. E aí ele não, não puxa água. E o meu banheiro lá do apartamento, ele não tem box, eu uso só uma cortininha. Gente, eu trouxe pequeno porque minha mala já tava muito cheia. Tinha que comprar um outro pequeno, senão você... Não, não mas pra... esse aqui já tá ótimo, já dá pra só puxar a água lá de casa e já tá bom. É só Sim. pôr o cabo, tá tudo certo. Sem é, o cabo, vem sem descabado. É. Aqui foi a Camila e o Lucas. A Camila mesmo. e o Lucas, que é o meu irmão, minha cunhada nossa, que engraçado. chamar a Camila de minha cunhada, né? Porque eu saí do Brasil ela era só minha amiga, Camila. Agora era minha cunhada. <risos> Deixa eu abrir aqui. Vamos ver o que tem. Ele, ele disse que tinha um recadinho. Tem aqui. Ah, tá. Um recadinho. Um, um recadinho. Isaac, Titio e Titia estão ansiosas por você. Que você venha com muita saúde e que Deus abençoe muito a sua chegada. Ah, que lindo. Obrigada, gente. E ah, dois bórezinhos. Que fofo. <risos> Ai, ah, gente, que, que gracinha. Lindo. Muito fofo. Ah, isso aqui. Hoje, hoje eu vou fazer denguinho, rir muito, ficar no colinho e dormir bastante. <risos> Bem neném, né? <risos> Ó, oh, que fofo. Amei, gente. Muito obrigada, meu irmão e a Camila, pelo presente. Gostei. O Isaac também. coube nele aqui, Olha, ó. já coube na barriga aí, né, Isaac? <risos> já Isaac. coube. Isaac. Muito fofo. Obrigada. Isaac tá aqui, ó, lindo, hein? Esse aqui é um... É um espremedor de alho. Aqui tem também. Mas esse aqui é bom também. Eu quero ter um... que eu tenho um bem pequenininho em casa. E esse aqui é bom. Que é grande para ter lá em casa. Então, aqui um amassador de alho. É coisa diferente, né, gente? Que que não tem igual. Então a gente trouxe É, a gente pra... traz do, do Brasil. Algumas tem tem o, o, de, o de limão também, né? Que você trouxe. De limão? Ai, ah, mesmo. Só que né? já tá lá na gaveta que a gente já usou. É, o um espremedor de limão. Espremedor. É. é. Esse é o meu pilão. <risos> gente, fazer... meu, meu pai falava que era o sou caralho socar alho é socar o alho socar o alho é se a gente, gente falar rápido fica uma palavra feia é, né mãe fica então não muito pode bom. desculpa gente <risos> e esse aqui também o cima ficou pra, pra que, que vai usar isso aqui ah, né eu gosto de eu trouxe pra mim usar pra mim bater alho com sal é minha mãe no, em usa o. A gente é mais prático. Eu pego o sal, ponho junto com o alho e faço um temperinho pra poder ah, temperar a comida. Dá pra pôr salsinha, temperar é, tudo junto. É, também. E então, é. É, sim, ótimo. Sim. A gente usa também. Hum. Faz uma carpirinha esse negócio aí. Uma carpirinha, não. Esse aqui. a gente, trouxe. minha mãe trouxe o Bepantol a bundinha do neném, mas o Bepantol dá pra usar pra tudo, né? Eu uso pra tudo. Aqui tem, mas eu achei meio caro. No Brasil, acho que também é meio carinho. Quanto, quanto, não lembro quanto eu paguei. Mas mesmo assim eu pedi pra minha mãe atrás ah, do Brasil que é melhor. Tá e... é quase acabando, gente. É, tá terminando, gente. Temos aqui cera. Eu faço depilação, né? Às vezes. Vamos ver se vai focar. Não vai focar, não tá focando. Deixa pra lá. É. O pessoal sabe que essa barrona aí... É, aí aqui dá pra... Tem quatro barrinhas dura muito. Dura bastante, assim. A, a última vez que eu trouxe foi três anos atrás. E foi acabar aí uns meses... Um, um mês atrás. Então, é, é ótimo. Isso aqui... Gente, olha que lindo. Eu ganhei uma bíblia pro neném da minha amiga Nayara. Ela mora lá no Chile. Ela enviou pra minha mãe. É, lá no Brasil... Porque era mais barato vir pra lá e ela trazer. E minha mãe trouxe é, o livrinho. O livrinho não, a bíblia, bíblia né? Infantil, né? A bíblia pra criança. Adorei. Com certeza lerei com o meu bebê. Então, muito obrigada, amiga. Amei. Uh. Gente, sapatinho aqui de frio, né? Pro inverno. Sempre bom ter um sapatinho desse. Lá no apartamento, o chão da cozinha é frio, então vai ser ótimo usar lá. Então, obrigada, tia. Temos aqui uma blusinha, tipo, chique, né? Da Tommy. Hum, de rico. Mas uh, é grande ainda, né? Claro, o neném vai crescer e vai virar um garotinho grande. E dá pra usar, com certeza. Um bodezinho de leão, elefante. Esse aqui veio lá da Elisa, ó. Esse foi ah, é assim. coisa, da... coisa da minha prima, né? Que teve é criança. Tem, né, duas crianças. E um, aqui na Dinamarca usa bastante assim. É, body e calça. As, as crianças aqui. Não, não usa muito macacão toda hora. Eles usam mais assim, porque dentro de casa é mais quentinho, né? Então acaba aqui usando. É, assim dentro de casa e quando sai bota um macacão de frio por frio. cima e já tá tudo certo, então é bem mais prático, então é, é. ótimo esse conjuntinho esse, Nossa, ó, esse aqui aqui também, também lá é grande o do lado da é Elisa também ah. Não, o Isaac aqui já tem umas roupas até pra quando ele tiver grande é, é bem quentinho, é gostoso é. ótimo, tem. obrigada ó ah, gente, bonitinho. Tá aí, foi tia da Alzira. Com um casaquinho. Muito fofo. Amei. Tia da Alzira. Minha tia que deu. Essas coisas foram todas, minha tia que deu. Esse aí, o que que é? É um top. Ah, Ai, que um ótimo. Top. Um top. Um top. Também é da tia da Alzira. Com certeza eu vou usar. <risos> Amei. Meinhas. Meinha também, eu tudo da, da, da. Ah, é, meinha que até não escorrega. É ótimo essas meinhas. Maia. Quando o neném começa a andar, né? Esse andar de meia, não tem perigo de escorregar. Isso aí é tia da Uzira. Tia da Uzira. Esse é da Elisa. A Elisa, obrigada, Elisa. Pelas camisas. Camisas. Camisas, camis, né? Ah, esse aqui ah, é. Esse aí que eu tava tentando procurar. Ataque tava aqui no meio. Isso aqui é tipo uma escovinha de, de dente de silicone pro bebê, pra escovar a gengiva. Então você bota no seu dedo e bota na boca do neném e dá uma escovadinha. É ótimo. Esse foi eu que trouxe. Minha, Minha mãe comprou. Então eu vou usar com certeza pra limpar a boca do neném, né? Uhum. E, oh, aqui foi. Ah, esse foi eu que comprei, Tinha da da que lá na banquinha. Ah, esse é ótimo, que as, as crianças Pô, dormem. Olha, Jean, que lindo. Eu peguei e falei, ah, eu vou comprar pra Isaac. É, e é ótimo que aqui as crianças dormem né? do lado de fora. Então, sempre bota um sapatinho assim. Ele é grandinho, né? Pra recém não dá, é, né? Pra cida, eu, eu, é, pra é. Ah, até que dá. Ele é... Se ele mexer muito, aí tira, né? Mas quando tiver um pouquinho, maiorzinho, dá já pra usar. Tá ótimo, é quentinho. Ah, nem sei se eu mostrei direito. Ah, mostra. Um gracilha. sapatinho. Patinho e... brasileiro, do Brasil. Tem, ah, tem mais uma toalha é, aqui. Essa aí é da, da, da, da, da Elisa. Ah, minha é que que ficou duas das dela lá, e eu deixei duas e trouxe essa. Toalha não vai faltar para essa é, criança. Só, toalha tem bastante. É bom sempre ter, né? <risos> é, criança... aqui neném na hora que termina o banho, caga que tudo. Que toma banho, né? Bastante. <risos> quer dizer, brasileira que tu dá ligado. muito banho, né? É, a gente dá muito banho nos neném. Aqui, na realidade... Não dão banho nem no hospital. Quando o neném nasce, eles não dão banho. E depois, é... às vezes demora uma semana aí pra dar banho no neném por causa que eles falam que a gordura que o neném nasce, aquela camada de gordura, faz muito bem pro corpo. Mas aí pode, com certeza, dar um banho depois de uns três quatro dias. Acho que dá pra dar um banho no neném, né? É isso que eu vou fazer. <risos> dar o um banho no neném. Tia, dá um banho ah, Ai, gente, né? que fofo, ó. Um macacãozinho de de verão, ah, camisetinha. Camisetinha a camisetinha, com a camisetinha, tá para pôr junto, tá para Que essa é grande, essa camiseta para esse macacão. É, é, é, é junto. Ah, então é, é um conjunto. É conjuntinho mesmo. É um conjunto. obrigada. <risos> Amei. Assim, né? Gente, foram todas essas coisas aqui que... que encheu a mala. Que olha. Minha mãe só trouxe isso na mala quando eu nem trago minhas roupas. Porque... Só para o bebê. Quando ela abriu a mala, falou, uai, cadê minhas roupas? Não trouxe. Não estão mais aqui. Vou ficar sem roupa aqui. Trouxe a só gente... o neném, ó. É, mas, mas o, neném, tá bom. o neném e eu fiquei feliz. Obrigada, mãe. Nós amamos, assim, os presentes de todo mundo. Todo mundo que deu um presentinho, muito obrigada, de coração. E é isso. A gente está bem feliz com, com a visita da minha mãe, com a chegada dela. Ela vai ficar aqui uns meses, né? É, mais ou menos aí uns três meses. Três meses. Então, a gente vai aproveitar esse momento, né? Pra fazer vídeo pra vocês. Pra também aproveitar junto. Pra ela aproveitar o neném. Mostrar o bebê pra vocês. Mostrar o um bebê. Mostrar tudo. A gente tenta, né? Mostrar tudo. Vou mostrar tudo pra vocês. Tá bom, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Muito obrigada a todas as pessoas que mandaram um presentinho. Muito obrigada pelo carinho. E obrigada a minha mãe, né, que também trouxe tudo, ela que, que botou tudo na mala, organizou e trouxe aí pra mim. Então, é, eu quero agradecer de coração, não esquece de curtir, de se inscrever no canal e muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Beijão <risos> pra todo mundo.